Então a, o, o criador colocou lá, o sistema imune lá, 80% do sistema imune está lá no, na, na parede do intestino. E quando o intestino está lesado, esse sistema imune é comprometido. E por que, que uma pessoa desenvolve câncer e outra não? Por exemplo, você sabe que aquele telhado é amianto, ou a gente sabe que causa câncer. Você sabe que quem fuma mais de 20 cigarros por dia, a chance de ter câncer é muito grande. Mas tem gente que fuma dois maços a vida inteira, vive 100 anos e não tem nada, porque tem um sistema imune muito forte. Então, o que faz uma pessoa, no final, receber o câncer, adquirir o câncer? Ela tem que ter uma queda do sistema imune. E como esse sistema imune, 80% dele depende do seu destino, quando você tem um destino saudável, você tem um sistema imune forte e você está mais ou menos vacinado contra câncer. E como é que você tem um intestino saudável? Tomando probiótico? É uma das. Não, não, não. comendo determinado tipo de alimento? Tudo Porque isso A gente tá já certo. falou da farinha, do açúcar, né? dos carboidratos. Você, já, você tem animal de estimação? Não. Mas pergunta para quem tem um cão ou tem um gato: ele termina de fazer cocô, o ânus dele está limpinho. Você nunca viu um cachorro limpando antes? É. Não precisa? Você é sequinho? É sequinho. Se, você, se ele estiver recebendo a ração certa, quando ele termina de fazer cocô, o ânus está limpo. Limpinho, tem nada. Nada, é. absolutamente nada. Nós fomos feitos para a mesma coisa. Você só sabe que o seu intestino está perfeito quando você termina de evacuar e passa o, passa o papel higiênico e não sai nada. Muito pouca gente no mundo chega nisso. É. Isso é muito mas como zé... é que faz para atingir ah, o pai... intestino, perfeito, ah, né? atingir... A intestino perfeito? A busca do intestino perfeito é um do filme. Do... É isso. Não, um filme. É um filme importante. <risos> ah, primeiro, você tem que saber hidratar bem o seu corpo. Ah, 40% dos brasileiros estão desidratados. Você ah, tem que então. tomar pelo menos seis copos d'água por dia. Pelo menos. Tá? E você tem que fazer isso de uma disciplina. Então a pessoa fala assim comigo. Ah, mas eu esqueço. Eu falo, nunca mais você vai esquecer. Quer ver? Quando você for tomar, toma três de cada vez. Duas tomadas, acabou o problema. Você entendeu? É. Então, como é que você vai esquecer? Você vai tomar, toma três vezes. Três copos. Pronto. Já está resolvido metade do dia. Só precisa de duas vezes. Aí você não esquece. Tá? Então, a hidratação é importante. Segundo, hoje você não pode mais ingerir trigo. Você me desculpa. O trigo que tem no mercado... Não tem nada a ver com o trigo da época de Jesus. O pão que Jesus comia tem nada a ver com o de hoje. Nos últimos 40 anos, aumentou em muito a concentração de glúten no trigo. Toda a evolução de produção que houve no trigo foi por aumento de glúten. Então, nos últimos 30, 40 anos, a quantidade de glúten no trigo aumentou 400%. Não existe organismo humano... Capaz de aguentar essa sobrecarga. Então, é, o pão que você quer comer tem que ser sem glúten. O macarrão que você quer comer tem que ser sem glúten. Porque se você está ingerindo glúten duas, três, quatro vezes por semana, não tem jeito de você ter saúde intestinal. Não tem saúde intestinal. É, não tem. Então, é. o glúten é inimigo da saúde intestinal, ponto. E da saúde como um todo. Então, o glúten não é só uma frescura. Não é só uma frescura. Moderninha. Não. Ah, eu sou moderninha, eu não como glúten. Não, não, ele, não. É realmente ele é realmente, comprovadamente. Tem Mas tem trabalho. Mas tem mais é, é trabalho. comprovado, é certo, ali é. é Só para quem não lê. Porque muitos médicos falam assim, isso não é científico. Só que eles não leem. Quem senta a bunda na cadeira e vai estudar... Vê que é, né? Então, tiramos relação. o glúten, tomamos água... Tiramos o leite... Tiramos hum. o leite, mas tiramos o queijo também? É, depende. Porque o povo lá de Minas Gerais, é. de onde a gente vem... É, mas deixa não deixa eu sabe te falar. viver sem queijo, não. Tá, deixa eu te falar. <risos> Há 10 mil anos atrás, houve uma mutação na proteína do, do leite. Tem as vacas que dão o leite a um e tem as vacas que dão o leite a dois... Tá? A proteína A1 é complicada para o ser humano. Ah, um boise, uma vaca zebu pura, ela dá 3, 4 litros de leite por dia. E ela tem o A2. Perfeito. Uma vaca holandesa pura, ela chega a dar 70 litros de leite por dia. Eu te pergunto, você, você é um produtor de leite, uma produtora de leite? Você vai ter no seu curral uma vaca que dá 70 litros por dia ou uma vaca que dá 4 litros por dia? Mais ah, 70, porque ah, é bom. mais lucrativo. Então, então, a grande maioria do leite brasileiro tem A1 na proteína. Eu não estou falando de lactose, não. Isso é outro problema. Eu não estou me referindo à lactose. Eu estou me referindo à proteína do leite. Entendeu? Isso Então, é um o leite tem que ser... Então, peraí. aí seis pois, eu copos dizer, de o água, estou anotando aqui, ó. Tem... seis copos de água por dia, tá. sem glúten, sem, sem leite, açúcar, sem açúcar já tiramos, sem açúcar e sem leite, é. Isso já faz uma grande diferença, tá Faz bom? mesmo. Faz, muito Você aqui. diria que é uma dieta anticancerígena? Eu diria que é uma dieta anticancerígena. Você vê que a, a medicina está tão atrasada nesse ponto que o médico em geral, como ele não teve uma educação nutricional tem muito médico que não, que não acredita que a nutrição tem alguma coisa a ver com a saúde. Ele, depende, ele não sabe que. se Você é. Você, eu já falei isso para você antes aqui. Você é o que a comida da sua comida comeu. Yeah. Você lembra? Essa frase Deus? é incrível que é, você fala. É. Você é o que a comida, comida é da, que da sua comida comeu. Comida comeu. Meu Deus. Se, se o solo tá doente, a planta que saiu dali tá doente o herbívoro que comeu aquela planta está doente, o carnívoro que comeu aquele herbívoro está doente, o homem que vem e mata o carnívoro para comer está doente. É, em cadeia essa é em doença. Em cadeia. E o único jeito de mudar isso é mudando a agricultura. Você acha que aí melhora o intestino sensivelmente? Você acredita nos prebióticos e nos probióticos? Acredito, acredito nos prebióticos e nos probióticos. Isso aí é um outro Tem modo. Tem algum prebiótico ver... natural ou é só em comprimido. Porque não, eu, por exemplo, não, tomo não. um probiótico comprimido. Tá, deixa eu te falar. Mas o prebiótico também é comprimido? O, pre, o prebiótico é mais é, é fibra. É você comer talo de vegetal. Tá. tá. Todos os então, países. fibra sim. sim. Sim, fibra sim. Na, na, <risos> claro. na dieta antes te falar. Todos os países do mundo onde predomina longevos, pessoas que vivem muito, em todos eles, eles têm como costume ingerir fermentados. Ou é o Natô, ou é o miso, é, é, é o produto... Porque o, alimenta, o produto alimenta, é fermentado, ele é um probiótico. Hum. Você entendeu? Então você tem que ingerir alguma coisa fermentada. E esses, eu não quero falar marca, porque nem tem patrocínio, mas aqueles iogurtezinhos, leite fermentado e tal... É o Yakuti que você está é. falando. Pois é, o Yakuti, ele, ele tem só um probiótico. É o lactobacilo caseixirota que é muito interessante para a prevenção de recidiva de câncer de bexiga. Porque o câncer de bexiga ele é um dos poucos cânceres que não tem cura. Por que, que? Não pode dar cura para um câncer de bexiga, porque a pessoa pode tratar o câncer de bexiga e daqui 15 anos ter recidiva. Entendeu? Ninguém Eu nem, nem pensava mais no câncer de volta. Então, o, na minha opinião, e de muitos que estudam isso. Um paciente que teve câncer de bexiga, ele, se ele fizer uso desse, dessa substância, a, a, lá tem o lactobacilo casei-chirota, que tem na literatura mostrando que previne a recidiva de câncer de bexiga, para você ter uma ideia, a importância do probiótico.